Você já jogou Celeste, ou ao menos, que jogar? Bom, eu tava dando dos vídeos mais populares do meu canal e tem esse, o Celeste. E até aí normal, sabe? Só mais um vídeo popular, então eu que eu tenho aqui no canal. Então eu simplesmente fui a mimir. Na real seria bom se eu tivesse conseguido dormir. Então eu tentava dormir e o Celeste não saía da minha mente. Eu queria muito saber o porquê. Aquele vídeo ter pegado tantas visitações do porquê o Celeste ser tão grande. Então eu tenho uma coisa com o um meu cérebro que me acordou do nada às três horas da manhã pra perguntar. E aí Celebê, louco? Como é que você tá? Tô em dúvida. Tá em dúvida? Por que você tá em dúvida? E por que me acordou ah. uma hora dessa só pra saber? Né? Você, você não é... pode dormir agora. Cara, nossa, você é muito burro, velho. Eu não, tinha que trocar é burra, de burro. Então... É... Não, que cabeça... você é burro. Não, nós, burro. Ah, cara. Ah, Enfim, é, Procura sobre Celeste. Não, não. São 3 horas da manhã, gado. só me deixa dormir. E pronto, fechou o assunto. Eu não. Então eu fui atrás da resposta. Eu queria muito saber porque tantas pessoas pararam pra ver um vídeo. Que é apenas, apenas uma gameplay de fundo. Então em busca de resposta eu fui pesquisando no Google o que Celeste tinha de tão especial. Então quando eu pesquisei no Google a primeira coisa que apareceu foi. Logo no início do jogo, os jogadores são colocados em uma situação de vida ou morte. Buraco sem fundo, espinho no chão, penhasco intransponível e outros obstáculos mortais se junto para criar uma sensação de ansiedade. E você fica se perguntando como foi que eu consegui fazer isso. Então, é, o game é famoso por isso? Sério? Só isso? Tipo, literalmente só isso? Acordei? Essa hora, só pra saber isso, é sério? Vai pesquisar. Não, não pode ser só isso. Eu acho, eu acho que se eu forçar mais, eu acho a minha resposta na né? real. Tá bom, voltei. E agora eu não quero dormir mais. Cara, eu tava com insônia e pra piorar eu acordei pra ver o jogo do Celeste. E agora são literalmente 5am. 5 horas da manhã e eu tô de pé. E agora eu posso dizer, Celeste não é só mais um jogo. Mandeline, a protagonista, transborda várias emoções que muitas pessoas podem se identificar. Me arrependo de ter pensado nisso na do Agora eu tô chorando, cara. É foda. Com o passar do jogo, você vai descobrindo mais e mais sobre os principais problemas e motivações da personagem. O jogo é tão bom, cara, tão bom que aborda temas como depressão, ansiedade, insegurança, crise, ataque de pânico só coisa leve, só coisa light. É como embaixo dessa lapada, a montanha do game possui poderes místicos. E até aí tudo bem, né? Tipo, sim. Se ela não tivesse subindo essa montanha, os poderes da montanha acabam entrando em contato com a protagonista. E na verdade, um pouco mais a fundo. Entra em contato com o sentimento negativo da Madeline. E é nessa hora que ela é cronada. Foi assim... A sua contraparte da sua personalidade Madeline, a fofinha, amigável, companheira, destemida Tem como seu crone a negatividade Que é basicamente a representação de todos os sentimentos negativos na Madeline Unidos em um só lugar, que no caso é no seu crone A depressão, ansiedade, crises e por aí vai Como eu havia dito antes, só coisa leve como é notável, a história trata de coisas extremamente difíceis de se comentar, de se abordar em um jogo. Você sabendo a história do jogo antes de jogar, você vai pensando que o jogo errou. Será que o pensamento que o jogo está pisando em um tema muito pesado, que era como se estivesse pisando em ovos, muito frágil, que qualquer hora poderia estar tudo errado na história do jogo. Mas apesar de ser difícil de abordar o tema específico, e eu posso dizer que com certeza o jogo conseguiu. Fazer isso com perfeição Se você é do tipo de jogador que se entrega Pro jogo, aí cara Você vai chorar sem dó E se você se aí prepara o Pack de lins, porque você vai precisar ir muito. Durante minha pesquisa, eu vi relatos pela web de pessoas que se inspiraram em Celeste para mudar suas perspectivas de vida, mudando a maneira de pensar, mudando a forma de agir. Esse jogo tem um real peso enorme se você se identificar. E se você não tem PC, tem uma versão não oficial para Android. Se você tiver Gamepad, vale a pena testar. Apesar do jogo não ter som, no Android pelo menos, só basta você estar com uma playlist da sua track do jogo e mandar bala. Vocês se lembram que lá no citei uma tal montanha? Então, por qual motivo a protagonista desse estilo dessa montanha, digamos que recheada de perigos? Esse é o ponto central da história do game. A garota encara esse desafio e de infine enfrentar as questões ao caminhar da carruagem. Entendemos um pouco do sentimento da Maryline. E eles são bem... Bagunçados? A... E dos PCs meu favorito é o Theo, um jovem tranquilo, de busca a vida, adora tirar foto. O Tell tem até uma conta naquela rede social lá do Tiozuki. A história desse jogo é que a Mareline quer almejar chegar ao topo da montanha. Mas para nessa essa metáfora, o jogo dá propriedades místicas ao monte, tornando-o capaz de materializar todas as inseguranças dos seus viajantes, obrigando-os a encarar seus próprios medos. E no caso, tá daí. Foi daí que surgiu o crônico sombrio da Mareline. E para finalizar com chave de ouro, vou falar uma frase de jogo que se você focar, Vai te fazer refletir muito por horas e horas, principalmente se tiver de noite. Se formos sinceros e fizermos um pouco de esforço, reconheceremos alguns aspectos da nossa sombra. E para finalizar o vídeo com o chave de ouro, eu vou entrevistar um amigo meu, um jogador de Celeste, que mal conseguiu passar da segunda fase. Então vamos lá. E aí, cara, qual a vibe que você sente jogando o jogo? Celeste, no caso. Então, mano, é, primeiro eu tenho que dizer que eu consegui passar a segunda fase, eu parei na terceira. <risos> Mas, enfim, uh, a vibe do jogo é muito única, porque ela faz você sentir a, as emoções do personagem, tanto as positivas quanto as negativas. E é uma coisa muito incrível, que eu acho que só esse jogo faz. Entende? O que você acha da contraparte, no caso, a representação da sombra? Personagem. Então, minha opinião sobre o que representa a sombra que então, ela na verdade seja mais do que apenas uma representação de pensamentos ruins, mas talvez algum trauma que a personagem possa ter passado no passado. É, passado no passado. <risos> passado, passado. <risos> Não, <tô> passando, <risos> que possa ter acontecido com ela no passado. E isso pode ter se manifestado na forma da sombra, ou talvez tenha sido a forma dela liberar toda a amargura que ela sentia. E basicamente essa é a minha opinião sobre o Celeste, que é um jogo simplesmente único e especial, que com certeza foi feito com muito carinho, e se eu podia entrar mais no assunto de teorias, ou de como essa música é simplesmente incrível desse jogo... Tem ué... Ia ser insano, a gente vai virar o -Z da vida, né? É, <risos> lê, a... é <risos> Exato! E as ápices pontes também, a song de tracks, a música, meu amigo, essa música é incrível. Várias vezes eu tô jogando o jogo, tô fazendo alguma coisa e quando eu menos percebo, eu já tô ouvindo a soundtrack de track desse jogo pela milésima vez. Basicamente, é o que eu tenho a dizer, que esse jogo é incrível. Pô, cara, até tem, os tem pontos positivos que você deu, não deu nenhum um ponto negativo na real, porque, particularmente pra quem jogou, eu acho que não tem, né, um ponto assim, Bem negativo e tal, mas vamos lá. Pergunta minha aleatória aqui que não estava no roteiro. para quem não sabe, a gente está seguindo o roteiro aqui: É a vida. Pergunta que não tá estava fora do roteiro é o seguinte: O que, que você acha da determinação dela de ter subido aquela montanha? Que para quem jogou o jogo sabe que não é, digamos, não é um plão muro, tá ligado? Não é dois palmos de distância. Simplesmente é uma montanha que durar em volta de 16 horas, 16, 12 horas ali no jogo. Então o que, que você acha? então é, eu acho que eu entendi você está se referindo à jornada dela até o fim da montanha, correto? E eu, eu acho que meta eu acho que pode ser uma metáfora né pode ser uma forma metafórica dela se referir a, a jornada de sua vida, sabe? É, porque eu sou, eu gosto muito daquela teoria dos problemas que ela pode ter tido e ela tentando resolver esses problemas. Então eu acredito que toda essa jornada tenha sido uma tempestade no copo d'água. Para ela é uma montanha, mas talvez fosse apenas resolver um problema comum. E, e não tudo da forma que ela via, ser assim, gigante e difícil, porque meu amigo, esse jogo é muito difícil. Ah, é e... real. Pra quem jogar um <risos> no é teclado, então, meu amigo? Meu amigo, eu, jogo, bem, jogava... eu jogava no teclado. Sofia bastante, mas é, é isso. Eu acredito que, como a gente está jogando, a gente está vendo o ponto de vista dela sobre o problema, mas talvez fosse apenas um, um obstáculo pequeno que ela tivesse ter passado. Obviamente, eu não vou em, entrar no bagulho das teorias, como eu já disse, então eu não vou me aprofundar disso. Beleza, então vamos lá para outra pergunta que é. Tá, acho que, na real você já respondeu ela com, lá no comecinho e tal. se for juntar tudo ali, sai uma resposta, mas fazer não falar novo aqui, que é qual é a mensagem que você acha que o jogo passa? Então, Nossa. a mensagem que ele passa é por não dizer a ter paciência. Não. E você bem resolver seus problemas. Pô, muita paciência. O tantas vezes que eu dei um, dei um socão no teclado Alt F4 e sair desse jogo. Ai ai. Mas esse jogo, além de te dar uma paciência, além de te ensinar a ter paciência, fazendo os desafios, também é aquela coisa. É, ela, a personagem teve que desenvolver a habilidade de ter paciência pra poder passar desses problemas dela. Ou seja, eu acredito que o maior, a maior mensagem que esse jogo tenha é ter paciência. Boa. É. Realmente você levantou bons pontos até sair do roteiro, não sei que você tenha roteirizado, se aí esteja lendo roteiro, não tô sabendo. E é isso. Essa foi a entrevista dele. Tô não, tô não. Confia, confia. Confia. Esse confia Ah rapaz... Mas é sério, vai lá. Agora finalizamos aqui a entrevista com o cara que passou não da segunda fase, sim da terceira fase e parou na quarta, claramente. Então... É isso, né? Eu vou dormir agora que eu tô com sono, literalmente. Já foi um bom código que eu o tendo esse vídeo.